Huor, um dos maiores guerreiros do Zedain da primeira Era, e sua esposa Rian. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Huor e Rian, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 Húor era, por sua vez, o pai de Tuor e avô de Earendil. Ruor tinha os cabelos louros e olhos azuis da casa de seu avô, e era considerado um dos mais altos dos Éden, perdendo apenas para seu próprio filho Tuor. O nome Ruor foi adaptado para o Sidrim a partir da língua dos Éden. Nas etimologias publicadas no volume 5 de A História da Terra-média, Ruor do Noldorin deriva do eldarin comum e significa algo como vigor de coração, coragem. Ruor, como foi dito, era filho de Galdor e neto de Hador Cabeça Dourada, o próprio fundador da casa de Hador, que era a terceira casa dos Éden a ter entrado em Beleriand. Nasceu, em 444 da Primeira Era, em dor no sudoeste de Hithlum. A mãe de Hur e de seu irmão Húrin era Hareth, filha mais velha de Halmir, chefe dos Haladin, o povo de Haleth, a segunda casa dos Éden a chegar ao oeste. Seguindo o costume dos homens daqueles dias, Hur e seu irmão mais velho Húrin foram criados por seu tio Haldir, o então chefe dos Haladin de Brethil, e assim eles moraram naquela floresta na época da Dagor Bragolar, em 455 da Primeira Era. Embora fossem muito jovens para ir à Guerra Aberta, eles foram com os Haladin para destruir uma legião de orques que havia chegado da Floresta. Os Orques foram derrotados e a floresta teve paz por muitos anos depois, mas Rohir e seu irmão foram cortados da força principal. Ulmo enviou uma névoa para ajudar na fuga, e eles recuaram através do Brithiach, para o norte de Dimbar, nas sombras de Crisaegrim, de Gondolin. Vendo que eles estavam perdidos e cansados, Thorondor enviou duas de suas águias para resgatá-los, e eles foram carregados pelas montanhas para o reino oculto do rei Turgon. Ulmo havia alertado Turgon para olhar com bons olhos para os homens da casa de Hador, e assim ele deu as boas-vindas aos irmãos, e eles ficaram em Gondolin por quase um ano. Embora a Lei de Gondolin proibisse qualquer um de sair da cidade, Turgon abriu uma exceção, porque as águias haviam carregado Húr e Húrin, e assim eles não tinham ideia clara de onde Gondolin ficava. As águias os levaram, e eles retornaram para a casa de Galdor em Dorlómin. Turgon os havia amarrado sob um juramento de silêncio, e nunca foi dito onde eles tinham passado todo aquele ano. Quando Húr se tornou adulto, casou-se com Ríen, filha de Belegund, da casa de Beor, e eles conceberam um filho. Huor nomeou seu filho antes mesmo de seu nascimento de Tuor. Dizia-se que Rian era gentil de coração, amante de árvores e flores silvestres, e era conhecida como cantora e criadora de canções. Rian é Sindarin para Presente da Coroa, juntando Ri Coroa, guirlanda, mais An, presente. Rian nasceu em 450 da Primeira Era. Ela era apenas uma jovem quando a Dagor Braggolart entrou em erupção e foi perdida por elfos e homens em 455. Após a derrota, seu pai Belegund tornou-se companheiro de Barahir, que contestou o domínio de Morgoth sobre Dorthonion. Mas em 456, quando Morgoth apertou seu domínio sobre a terra, Rian foi levado em segurança com as outras mulheres e crianças por Emeldir, a esposa de Barahir. Os refugiados finalmente chegaram a Dorlómin por Brethil. Foi assim que Rian veio a ter contato com Rúor, já que este vivia em Dorlómin e ambos eram da linhagem dos respectivos chefes de suas casas. Dois meses após o casamento, os senhores élficos reuniram um grande exército para atacar Morgoth, e Húrin e Rúor foram juntar-se àquele exército comandando a convocação de dor -lome. Esta foi a grande batalha que veio a ser chamada de Nirnaeth Arnoediad. Rúor estava com as forças de seu irmão sob as muralhas da torre do Alto Rei Fingon em Barad-Eithel, e seus exércitos estavam dispostos nos bosques nas encostas orientais da Zéria de de modo que Morgoth não pudesse vislumbrar seus números. Turgon também saiu de Gondolin com seus exércitos pela primeira vez desde que a cidade foi construída para se juntar a essa batalha. Após seis dias de luta, a batalha virou para Morgoth, e os Elfos foram derrotados. Turgon recuou para o sul para retornar aos seus salões em Gondolin, e Huor e Húrin, com o remanescente das forças de dor ficaram atrás dele para proteger sua retirada. Antes de se separarem, Huor profetizou a Turgon que uma nova esperança surgiria dos dois, dizendo, De vós e de mim, uma nova estrela há de surgir. Isso mais tarde provou ser verdade, pois seu filho turo se casou com a filha de Turgon, Idril e seu filho foi Earendil, que se tornou uma nova Estrela. Então veio a última resistência dos Homens de Dorlómin, que defenderam o Passo do Sirion contra as hostes de orcs e criaturas do inimigo. Eles recuaram lentamente até chegarem ao Pântano de Serech e ao Riacho de Rivil, e lá eles e seu exército permaneceram firmes. À medida que o dia escurecia naquela última batalha desesperada, Rúor foi morto por uma flecha envenenada em seu olho. Era o ano de 472 da Primeira Era, e Huor tinha 28 anos de idade. Seu corpo, junto com o de muitos elfos e homens, foi para uma grande colina no meio de Anfalglith, que depois foi chamada de Houth-en-Nirnaeth, Monte das Lágrimas. Rían, sem saber do destino de seu marido, partiu para o ermo em busca de notícias. Ela deu à luz Tuor, e o entregou aos cuidados de Anael, dos Elfos Cinzentos de Mithrin. Rien fez seu caminho para houth en e morreu de tristeza no monte. Ela tinha apenas 22 anos quando morreu, em 472 da Primeira Era.